Bom dia, malta do ação já aqui para mais um gameplay malta eu hoje vou tentar já gravar o ecrã com a playstation em princípio consegui corrigir o erro não testei ainda vou testar hoje mas de qualquer maneira tenho aqui a minha câmera de backup vocês já sabem que não tem cão caça com gato malta e hoje vamos andar de quê? hoje vamos andar de Subaru empresa com 501 cavalos 1270 kg porque este carro ainda não tem a redução de peso é um modelo de, como vocês estão a ver, deixem-me só passar aqui, é o um modelo de três portas, é o um modelo mais lindo, está bem arreadão, trocámos as jantes para umas 18, a jante é sensivelmente parecida à original, subimos só aqui a medida para 18, acho que ficou as 18, e o carro foi arreadão por o chão, ok, foi, levou, levou a suspensão zorra o carro está arreadíssimo, aqui na lateral levou aqui o lip. Uh, Deixem-me tentar pôr aqui a frente. Na frente também levou aqui o lipzinho Levou a preparação do motor para 500cv como vocês estão a ver. Ainda falta a redução de peso, mas já vai dar para dar um gás. Então vamos lá experimentar uma empresa com 500cv. Para a pista desta vez vamos escolher aqui Suzuka. Vamos pôr aqui uma corrida personalizada. Ok. Circuito completo. Vamos pôr aqui, grelha de partida, vamos pôr 20 carros, quantos mais melhor, arranque na grelha, arranquezinho parado, ok. Dificuldade dos rivais, pomos aqui profissional, para ser um bocadinho mais difícil, mas vocês sabem que a ideia aqui é mostrar o carro. Não ficar em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro, é mostrar o comportamento do Suba. Ora, vamos só aqui às definições confirmar se não temos o control de tração, não temos o controlo de tração, Ok. E vamos só aqui às definições do carro, que eu quero ver aqui como é que está a tração. Ou seja, ele está com 65 atrás e 35 à frente. Eu no Subaru gosto de 50-50. Já nos GTR eu ponho a 50-50. É como eu sinto que o carro em pista funciona melhor, não fosse tanto traseira, que este Subaru... No jogo FOSBUET 3 Traseiro. Então vamos já para uma corridazinha de duas voltas aqui em oh. Suzuka. Já é sabem, é o primeiro, pene embreagem, põe 4. Só oh, levantar a embreagem. Toma. Hey, Aí a grande arreio. Até que ficam paramos. <risos> olha ali o evo. Temos que instalar o evo. Z8, sai da frente ao Z8. É pá, não comes e de deixas comer, pá. Tá? Oh, olha a É pá, tá atrapalhar a atrapalhar ao Z8. Mesmo assim, 50-50 sem ajudas não está fácil. O Ves Rabia não está ah, Z8, Estás a brincar com isto. Vou ter que fazer assim um penaltizinho. Z8 já foi. Falta o evo. Falta o evo não? Então vai lá uma à frente. este carro parece mesmo aquele que eu filmei. O, o barulho de tudo está muito aparecido. Olha! Pô, o carro vai é ali à frente, pá! Ui! Estou desengantado! É bem da pena alto! Acho que agora não ficou Ei, a está chegando a com mim, acho que foi aqui que falha aqui a mulher. Ui! A viração de onde? É para é lá, Adoro este Vamos lá! lá. Temos que apanhar aquele, nem sei que 50-50, o carro está mesmo? ismo, ui, está difícil. É um R8, não me digas que é um all speed drive, Mas já ser enravado por um subaruca até a pita, queres ver como é que é, Para como é que foi, olha, toma, vai buscar. frente, deixa o meu Subaru passar. Toma por fora, cadê ah. a Vou Bora um bitinho lá para frente. Aí eu vou mesmo para Yes, yeah, <laughs> O carro que eu vou usar mais no jogo, que top! Ainda sem a redução de peso atenção tensão, nem a suspensão, no máximo, tá com aquela suspensão só almeada. Já é, está! Subaru em primeiro! Assim é, está bem! Baixar aqui o som para os direitos de autor. Bem? Foi fixe, foi fixe, foi fixe. Foi muito fixe este Subaru, é, é terrível! Vamos só ver aqui o ramo. Olha o Rã, olha o ramo. Toma, vai buscar! Grande arranco, pessoal! Grande toma! Foram do parado e é um bem, bem está arranjos, gajo de Limpou praticamente todos. Limpou praticamente todos. <risos> até pitam. Bem, malta, vamos só aqui fazer uma cena. Nos outros vídeos vocês comentaram que gostaram bastante de ver, o, bastante de ver o, o jogo na visão, vá lá, digamos, a real, mas também gostavam de ver como é que funciona noutras câmaras. Não vou usar a pista toda, não vou fazer agora o avanço sequer. Vou só mostrar o carro nas outras câmaras para termos aqui uma maior percepção. Já está, já temos som. Ora, esta é de dentro. A vista lateral, traseira. Mudamos aqui para a câmara de fora. Pá, e está muito bem feito, o Subaru está muito bem feito. Será que a gente aceitar aqui uns, uns peõezinhos? E despoio! E Ainda vai? Vai, Ai, é Terceira já não vai! Estes meus, com os meus monstros terceira já não vai! Mas que para mim! Está bem, está bem É muita é luta! está a arrancar parada é qualquer coisa, é qualquer. Eu já só fiz aqui mais um arrancado. Ei, é. que é, pobre! É Isto está a arrancar parado. Como é que sabia estar a arrancar de segunda? Não é arrancar de segunda. Primeiro acho que primeiro é mesmo o top disto. Esquece! Esquece! E é um mesmo... rabial, Olha para isto, olha para isto! Eu sinceramente também não gosto muito de jogar nesta câmara. Para mim, a jogar é sempre assim. Sinto mais real. Mas para fazer tempos, esta é a imagem que eu faço melhores tempos. Mas para me divertir, pá, é assim. A gente tem o maior produto. do carro. <risos> já foste, já foste. Bem malta, espero que tenham curtido, foi mais um gameplay, desta vez com um Subaru de 500 cavalos, pá, foi fixe, foi fixe, foi fixe, digam-me nos comentários que carros querem que eu teste, que carros querem que eu filme, que, pá, que tipo de coisas querem que eu faça aqui no jogo, porque de vez em quando vamos ter assim, um temazinho, que eu até curto, e a também está a curtir, é fixe óbvio, fiquem bem, um grande abraço e um grande GAAA! Yeah!